Tá, para começar, eu acredito que essa cena aí, na verdade, seja pós-tribunal, né? Porque a gente já sabe que esse Flash, ele, no caso, virou um advogado e conseguiu reabrir o caso do pai dele, né? Que tinha sido, no caso, preso injustamente pela morte da mãe dele, né? Ao que parece, eu acredito que ele não vai conseguir nessa primeira vez do filme, e só mesmo na segunda vez no sinalzinho do filme pra poder encerrar o arco do personagem de uma forma legal, né? Tinha sido vazado pra gente o roteiro do filme depois que o pessoal assistiu o filme na CinemaCon lá em Las Vegas. E cara, tem tanta coisa pra poder falar, porque algumas das coisas que eu vi no roteiro, realmente eu vi nesse trailer aqui, e eu vou tentar realmente fazer uma conexão junto também com a outra análise que eu trouxe pra vocês do trailer 2, tá bom? Então é bom vocês darem uma olhadinha naquele vídeo lá também, pra você realmente ficar a par do que eu vou falar aqui com vocês, beleza? Então assim, provavelmente deve ser no caso o momento em que o Batman manda mensagem, ou no caso liga né, pro Barry, falando que tá acontecendo um ataque num hospital, né? E que eles precisam dar o um reto de salvar as pessoas que estão por lá, né? Cara, outra coisa, esse trailer aqui você vai ver várias vezes, várias cenas diferentes do Flash, tá bom? Com o traje. E eu quero muito que vocês notem a diferença gritante de como que muda o traje dele toda hora. Não tem uma cena que o traje dele tá exatamente igual à antiga cena, tá? Então prestem muito atenção, ok? Pra começar, o traje aí dá pra ver claramente que ele tá puro CGI por enquanto, né? Porque ele não tem nenhuma sequer textura e ele, tipo assim, só tá mesmo a cabeça dele, né? Isso aí se quisessem, podiam ter feito mesmo o cenário inteiro e o do pescoço dele pra baixo e só mesmo encaixa da cabeça do Extra Mirror ele em cima, né? Porque isso aí tá muito fácil de criar em computação gráfica total. Aqui a gente tem finalmente as botinhas agora com uma qualidade bem melhor para poder enxergar, na verdade. E assim, por mais que a CW tenha conseguido fazer isso antes até, eu ainda acho que essas botas aqui, por mais que elas tenham esses detalhes meio esquisitos de vez em quando, eu acho que elas ficaram até um pouco mais bonitas do que a própria CW, tá bom? Sim, a CW pegou e conseguiu fazer a bota totalmente dourada e clássica para caramba, né? Literalmente parecendo uma peça separada do traje, ao contrário dessa aí que realmente parece uma peça única. Mas eu acho que essa, pelo menos pelo fato de que ela tá com umas texturas a mais Eu acho que ficou bem mais legal, pra falar a verdade dá verdade até um pouquinho mais de identidade pro personagem Cara, é muito... Cara, isso parece muito a coisa que aconteceria na vida real Você do nada vê um herói na rua E você vê do nada uma mina idiota gritando, falando que ama ele, cara Tipo, eu achei muito legal isso aí Você parece muito Outra coisa, o fato de que ele tá parecendo tão constrangido, cara, com a situação, porque, tudo bem, não é todo mundo tá olhando pra ele, né, mas algumas pessoas estão olhando pra ele na rua, entendeu? Então assim, eu acredito pelo menos que deve ser uma coisa natural ver o Flash na rua já, mas essa menina, tipo, sabe, ela, dane-se, eu vou ser diferentona, tá ligado? Eu vou gritar na rua mesmo aqui falando que eu amo ele, né? E assim, a forma como ele age, cara, é muito engraçada pra falar a verdade. O pessoal que assistiu o filme falou que esse filme ele tem muita comédia, né? E tipo assim, nesse trailer pelo menos aqui, a gente consegue chegar várias vezes a esses tipos de cena de comédia do filme, cara. E o traje de novo está completamente diferente do que a gente vê. Agora tá parecendo que tá o traje no caso com um enchimento só, né? Uau, oh, wow. Cara, essa cena aqui, eu quero muito ver como é que ela vai ser feita, tá bom? Porque, pelo que foi vazado pra gente da trama do filme, ao que parece, o Barry ele vai viajar de 2023 pra 2001, aí salvar a mãe dele, e aí quando ele estivesse voltando pra 2023, o vilão, que é o Dark Flash, né, na verdade, ele vai empurrar o Barry pra fora de uma força de aceleração, e ele vai acabar, no caso, caindo em 2013. Só que é uma 2013 completamente diferente, ok? Ok. Eu acho que esse filme vai ter um puta um que gigante envolvendo de volta pro futuro 2, tá? E assim, legal o que, que é? É que além do traje dele em si estar com as linhas é, acesas e tal, e tal né? Tanto o próprio capacete dele. O logo do traje dele, né, o símbolo do peito dele também está aceso, cara. Isso eu achei um detalhe muito legal. Então, Outra coisa, a gente vê claramente que isso aí, no caso 2013, pelo fato de que a gente tem vários posters de denunciando a época, né? A gente tem um na direita ali mostrando do Círculo de Fogo 1, né? Que é um filme muito legal até. E a gente também tem na, na esquerda, ali, bem no cantinho ali, o do Inception, né? Que é, no caso, um filme do Christopher Nolan, que é um filme excepcional. E no caso em português, acho que traduziram para a origem, se eu me lembro bem, né? Então assim, né? A gente tá bem em 2013 nesse negócio aqui, cara. Não, espera, não no eu cara, eu achei interessante do que a gente vai, no caso, pelo menos ter essa diferença de personalidade entre os Barrys, tá? Um Barry é mais sério, porque ele já tem uma carga dramática já. Ele no caso foi criado em uma, uma realidade né? onde a mãe, a mãe dele morreu, o pai foi preso, entendeu? então ele teve que sobreviver sozinho Então ele tecnicamente é um pouco mais, entre aspas, maduro, né? mais responsável, enquanto quando sai é mais bobão né? Então eu acho interessante a essa dualidade entendeu? entre esses dois Berries <risos> Eu back para salvar minha mãe completamente a história ó, oh, outra cena onde o traje do flash está completamente diferente do que a gente tinha visto nas outras cenas já cara, eu vou pegar uma hora dessas no instagram e vou fazer uma comparação de todas as cenas que tem o flash com o traje dele e vocês vão ver que essa diferença não sou só eu mesmo que tô noiado vendo esse negócio não cara, porque realmente tá diferente o traje em todos os momentos, tá? e assim, o traje dessa forma assim eu acho que até para mim está um pouco melhor mesmo que esteja faltando textura nisso aí eu acho que ficou é bem melhor, Por quê? porque é um traje que você vê a anatomia inteira dele, quase. E eu acho realmente que é um traje bem mais fiel dessa forma assim, entendeu? Um Ó, aí, vamos lá. Nessa imagem aqui a gente vê que o capacete ele é uma coisa só. Que ele parece que tá com uma textura de borracha, assim como o próprio traje é, Entendeu? Enquanto nas outras cenas, o capacete dele é totalmente brilhoso e parece realmente, que é uma peça separada do corpo dele, né? Uma peça no caso, separada do pescoço. Então, assim, eu não sei se eles vão pegar a ideia do traje dos quadrinhos, que é tipo, o traje dele é tudo uma coisa só, né? E que ele levanta, assim, a máscara, assim, e abaixa, que nem na série, do caso da CW. Ou se vai ser realmente uma peça separada que ele pode, tipo, tirar ou, sei lá, que vai desintegrar e se esconder, que nem nas últimas temporadas da CW também é o capacete do Flash. Caso da máscara, né? Eu sou o Batman. E essa aqui com certeza é a cena da perseguição do Batman destruindo metade da cidade inteira para poder pegar, no caso, os bandidos enquanto o Flash fica lá no hospital, salvando as pessoas feridas e funcionários e pacientes, né? e até os bebês que a gente já sabe que vai ter uma cena dessas, né? This world must die. What's the play? Batman, what do we do? We try not to die. Cara, olha essa cena aqui, velho. A gente vê para começar. O Flash está com um arranhado na, na cara, né? O um machucado, né? O Flash Terra 2. A máscara dele tá realmente a máscara do Batman com as orelhinhas cortadas, né? Só que tá faltando os pompomzinhos amarelos na, na máscara dele, entendeu? Que pelo fato fazer tá correndo tanto assim, tem ter escapado uma hora ou outra, ou sei lá. Só tá mesmo uma máscara do Batman agora, né? Cara, essa cena eu quero muito ver, cara, como é que ela vai ser. Porque é um efeito muito da hora, cara. É um efeito muito legal, entendeu? Os raios se encontrando, entendeu? E se misturando, a gente vendo essa mistura de cores, sabe? ó oh, Eu agora no caso aqui, depois que eu fiquei sabendo de que o motivo pelo qual o Dark Flash nasce é por causa que o Barry Terra 2 não quer acertar que esse universo não tem salvação e fica voltando no tempos várias e várias e várias vezes, indo pro futuro e indo pro passado até que a força de aceleração corrompa ele. Eu agora tô realmente achando que esse Batman aqui agora do Michael Keaton nessa cena aqui está realmente morrendo. Ou a Supergirl tenha morrido na frente dele e ele tá reagindo agora. Tipo, cara, ferrou. A gente vai perder a batalha agora. Por quê? Porque, ao que foi dito pra gente, no filme que foi reproduzido lá na Cinema Com, o Batman e a Supergirl são os personagens que morrem mais vezes nessa cena do filme, tá? Porque, pelo que parece... Os dois Berries vão ficar voltando várias e várias vezes no tempo para tentar realmente impedir que os dois morram. E eles vençam, no fim das contas, a batalha contra o Zod. Só que, pelo que parece, é um ponto fixo no tempo. Então não dá para poder mudar isso aí. E aí, quando o Berry da Terra 1 já desistiu, o Berry da Terra 2 fala, Não, eu não aceito isso. Não, e essa frase aqui realmente torna concreto o que eu acabei de falar para vocês. né? Tanto que, se vocês olharem uma olhadinha boa aí, vocês vão ver que na... no ombro dele ali tem um espinho nascendo. E cara, se você pegar o traje do Dark Flash, você vai ver que tem vários espinhos nas costas dele. Tanto que nessa cena aqui, se você pegar a minha análise do trailer 2, não existe esse espinho na imagem, entendeu? Então assim... Com certeza eles estavam escondendo o jogo no trailer 2, só que aqui estão revelando de cara mesmo todas as cenas já sem manipulação, né cara? Ou o efeito especial está finalizado aqui já também, né? Pode ter isso aí também. Eu acho que vai acontecer isso mesmo, entendeu? Essa vai ser no caso a cena em que o Barry vai discutir com o Barry da Terra 1 e vai falar Não, ninguém vai morrer, eu vou continuar tentando até não poder mais, né? Então eu acho que vai ser um negócio bem interessante E como eu falei pra vocês Eu espero que o Andy Muschiari tenha feito do jeito certo A direção pra poder fazer com que a gente se importe com a mãe do Barry Porque pra gente realmente se conectar com este Barry da Terra 2 aí A gente precisa se importar com a Nora Allen, tá bom? Ice. E aqui a gente tem no caso, pelo que eu acredito que seja, a versão do Andy Maschieri de como seria a cena de viagem no tempo do Barry no Snyder Cut, né? Ele tá dentro de uma bora dessa vez, o raio amarelo, e é o que parece, pelo menos eu acho, deve ser quase a mesma coisa que aconteceu no Snyder Cut. Entendeu? a Terra foi lá, sofreu um ataque que de... foi tipo extinção global basicamente, e o Barry tá revertendo essa destruição aí massa aí. Porque a gente pode ver que também tem um monte de poeira em volta dele, entendeu? Então pode ser que seja isso aí também. Ou ele também realmente só mesmo viajando no tempo, né? Tipo, é, entrando dentro da força de aceleração e partindo pro futuro dele, né, cara? Ou voltando até pro passado pra poder impedir que o ele do, do futuro, né? Salvasse a mãe dele, né? Ah! E isso eu achei uma coisa muito legal, cara, é que flash da terra 2 ele tá realmente aprendendo já rapidinho a mexer com os poderes dele e a gente no caso ficou sabendo também de outra coisa que nesse filme aqui a gente vai ter várias e várias habilidades novas que o flash aprendeu com o tempo tá e você pegar o quadrinho por do filme vocês vão ver que ele aprende o soco de massa infinita. Que pra quem assistiu a série animada na Liga da Justiça, sabe que esse é o poder mais poderoso que o Flash tem. Ele dá a volta no mundo várias e várias vezes e vai assim acumulando no soco dele massa o suficiente pra destruir qualquer coisa que seja, entendeu? E cara, eu acho muito legal tudo que a gente tá vendo no caso ele tipo, lançando o raio que ele meio que canalizou em uma forma de hashtag, cara, na mão. The Flash!